Falar com a gente. Hoje eu quero ensinar pra vocês. É o Kaioken. Ah, a... Ainda não se transforma. Deixa eu... caio tá no... vai. A... A... Kaioken. Vezes dois. Ah, então esse é o Kaioken. A... A... Kaioken. É isso. Arruinaram meus planos! Vão pagar por tudo que fizeram! Me erra, né? Meu ataque! Esse é um novo ataque! Super! Aí, Sai daí, João! Boa! Tô... Fica voando! aqui meu poder ficou no 15 eu usei muito o pino aqui, ai aquele ataque é muito poderoso, sério Ô oh, louco, já aprendeu o super super uhum, que bom ai ai ai, ai. ajuda yeah. yeah. final flash ah não Ai, que graça Ah, ah, ah, ah, ah, este é todo o meu Ou não. Você me irrita. Para. Já cheguei. Pera aí, eu vou fazer o teletransporte. Fica aí. aí se... Ah, já chegou melhor o treinamento. Agora vocês podem voltar pra terra. Podemos voltar pra terra? Então vamos lá, vamos lá, João, vamos lá. Vamos!